O futebol do Porto, como é óbvio, é uma equipa que merece todo o respeito, uma equipa que ainda está agora mais, ainda mais motivada porque encurtou bastante a distância para o Benfica, vem aqui motivado, sabe que, que, que não pode perder pontos para conseguir lá chegar ao primeiro lugar ainda, é uma equipa sempre com, com muita garra uma equipa típica do, do Sérgio e do Porto, por isso uh, acreditamos que vamos ter muitas dificuldades, acredito que vamos estar fortes perante uma grande equipa que não tenha assim tantas debilidades como isso por isso temos que, que, que estar num, num, num grande dia nós e o Porto se calhar num dia menos feliz também para nós conseguimos uh, termos ali uh, algum, algum ascendente e que, que conseguimos criar os espaços que nós pretendemos para o jogo, para depois conseguimos disputar o resultado. Acreditar na nossa capacidade, nos jogadores que temos disponíveis que, que vamos montar uma equipa para sermos competitivos na mesma. Antes do jogo está tudo 0 a 0, por isso vamos abordar o jogo para tentar os três pontos, sendo em casa também, sabendo que vamos ter muitas dificuldades a, a todos os níveis, mas que a equipa está preparada para competir. Sabendo que vamos em momentos... Ter, estar mais, mais baixo, mas sempre que pudermos temos que tentar jogar, temos que tentar jogar, porque eu acredito que só assim nós podemos alcançar os objetivos e alcançar pontos no, contra uma equipa grande mesmo, sendo muito mais forte, mas nós acreditamos que é um jogo, podemos, podemos porque não, o, o Marítimo também ganhou ao Sporting, o, o Chaves ganhou ao, ao Benfica, por isso nós podemos também aqui em casa uh, acabar por surpreender.